Bom dia, boa tarde. Boa noite. Esse é o vídeo número 11 do nosso canal. E a gente acha melhor fazer um vídeo diferente dos outros. Vai ser um vídeo de perguntas e respostas. Começar o primeiro vídeo do Miguel Responde. As perguntas foi o meu pai que fez. Mas você pode fazer perguntas no próximo vídeo aqui nos comentários. O que, que é um disquete? Disquete? Eu acho... O que, que é um lobo guará? É um lobo paraguai. Que é uma salamandra. Eu acho que é um.. Tipo aquelas cobras assim. Não é lenda não. Eu acho que é uma é mais cobra assim do mar, eu acho. O que, que é fado? É uma fada, mas só que homem. O que, que é Camboja? Camboja eu acho que é uma comida. Árabe. O que, que é o Chewbacca? Chewbacca. Chubaca Chubaca eu acho que é um do lutador né O que que é uma bateia eu Acho que é uma batata Com teia O que que é uma chinchila Chinchila Ai. É fácil velho É o filho Do canelo Chinchila O que, que é uma manete de freio? Uma mala Que é a prova de frio O que que é bucho Bucho, barriga. O que, que é estalactites? Eu acho que é um, esta, um estalinho. É, de bomba. O que, que é muçulmano? O cara é que faz rima com toda a gente, eu não gosto dele. Meu rap é pesado, muçulmano não dá trégua. ele faz rima com todo o pessoal do YouTube, eu não gosto dele. canal, dê um like deixe sua pergunta nos comentários para ajudar na, no nosso próximo vídeo, espero que eu tenha gostado beijão